Então, para responder algumas perguntas, na verdade não é só uma entrevista, mas é um bate-papo aqui, olha, no nosso café da manhã, nessa benção da manhã, quero convidar a Andréia Menezes Chagas. Ela é psicóloga e psicanalista, especialidade dela em família. E ela vai conversar conosco agora sobre esse tema para a gente bater um papo com o Padre Camilo. Bom dia, Andreia. Bom dia, que prazer estar aqui com vocês. Um prazer enorme fazer parte desse café da manhã, dessa bênção da manhã, que coisa bonita! Amém, André. Bom dia, bem-vindo à bênção da manhã e agradecemos aí o carinho com que você vai partilhar conosco. Com certeza suas palavras vão ser bênção de Deus na vida de muita gente, trazendo acima de tudo aquela importante paz como dom ao nosso coração, né André? Nossa, Padre, e o nome do programa, ele realmente é abençoado, né? A bênção é um valor que está tão perdido hoje em dia, e que é o melhor que você pode fazer para o outro, né? Um olhar abençoado, uma voz abençoada, uma palavra abençoada. Que bom! Estou muito feliz de estar aqui. Que alegria! Nós estamos também muito felizes com a sua presença. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso programa, Andreia. Andréia, eu estava é, é comentando né, com o padre agora que a ansiedade tem o seu as suas fases boas e tem aquela fase que vai ficando mais difícil, que a gente vai se, se sentindo mal e aí vai passando dos limites. Andréia, explica para nós o que é a ansiedade, essa boa e essa ruim, se assim podemos falar. Sim. Na realidade a ansiedade numa intensidade menor, ela é ela é absolutamente natural. Por exemplo, vocês vão estrear um programa que é tão importante para vocês, natural que dê um gelinho na é né, que você acorde mais cedo, que o, que o seu sono acabe não sendo exatamente como você dorme horas seguidas, isso é uma ansiedade natural. A ansiedade natural, ela passa com a situação, aconteceu a situação esperada, ela passa, né? então foi, foi parado um sinalzinho de, de tensão, de maior tensão e maior excitação com a estreia do programa, com uma palestra, com uma viagem tão sonhada, a viagem aconteceu, a, a, o, o programa está abençoado e está acontecendo, a ansiedade passa. Mas existe a ansiedade, e aí ela não é uma ansiedade natural e ela precisa ser tratada, que é quando esse sinalzinho de tensão dispara em qualquer lugar, em qualquer situação, com qualquer pessoa, né? sem que tenha um motivo aparente. Então, nessa hora a gente precisa, a ansiedade, ela tem vários, a gente fala dentro da linguagem técnica, espectros, ou, a gente poderia traduzir por intensidades. Então, é, a ansiedade, que é uma síndrome do pânico ou uma ansiedade generalizada, que atrapalha a vida da pessoa, essa precisa ser tratada e, muitas vezes, do ponto de vista psicológico e medicamentoso também, né? Então, assim, essa ansiedade, é aquela ansiedade que a pessoa sente que o chão vai se abrir. Né? Então, existe um, uma, um descompasso entre o imaginário, a fantasia da pessoa e a realidade ela passa a, a sentir né, um perigo iminente de que o pior vai acontecer, de que o chão vai se abrir, de que ela está absolutamente vulnerável diante desse medo, dessa situação. Ela não tem o que fazer. Né? Então, assim, o avião vai cair, vai acontecer um acidente, ele vai me abandonar. Então, são pensamentos trágicos, né, que a pessoa se sente absolutamente consumida por aquele mal-estar, por aquela angústia. E aí a gente precisa pensar se tem um tratamento. É, e com certeza, né, Andreia? A, a ansiedade, principalmente neste cenário que nós estamos enfrentando da pandemia, ela tem atingido a vida de muitas pessoas. Mas acho que um olhar preferencial nosso também deve estar voltado para as pessoas idosas, porque de certa sim. forma a pandemia fez com que os idosos fossem mais isolados, né? Os filhos não estão podendo visitar os pais. Os netos já não vão mais no final de semana na casa do Sim. vovô e da vovó. E a maioria dos idosos também, né, Andréia, vivem sozinhos em sua casa, né? Talvez ansioso e ter alguém para partilhar, isto ajuda. Agora, quando você é tomado de ansiedade e não tem nem como pronunciar a palavra para alguém, eu acho que ainda é mais sufocante, né? sem dúvida, muito, na realidade o isolamento não significa abandono, né? é muito importante que a gente saiba disso, então se é, por conta do isolamento social eu estou evitando a presença física, existem outras maneiras de eu me fazer presente, de eu poder escutar essa pessoa que não tem para quem falar, isso é abençoar essa pessoa, isso é realmente você é, poder ajudar, cuidar, né e por exemplo, pensando nos idosos, eu estava até trocando uma ideia eh, outro dia com a Dani e estava falando isso, né? Porque eh, os idosos, na, não, na época, eh, eles não viveram essa naturalidade do tratamento psicológico, da possibilidade de fazer em terapia, né? Que hoje os jovens, os adultos, eles têm essa facilidade de poderem se tratar, de poderem cuidar das suas emoções, isso, isso é uma coisa muito recente, infelizmente. Então, eu queria muito dizer para você que está em casa, né? Que você, você que, que, que já está na idade mais madura da vida, você pode e deve pedir ajuda. Hoje tem os atendimentos online que podem acontecer da sua casa mesmo, né? E, e aí você pode ser ajudado, você pode ter essa escuta. Independentemente dessa ajuda profissional, que as famílias se sensibilizem, né? com os vovôs, com as vovós, que estão, sim, eh, também tendo a necessidade de ter para quem falar, né? Para quem par com quem partilhar. Que normalmente a gente acostumou, né, Andréia? Não é, padre, que as pessoas idosas, elas estão ali já tudo na sua maturidade, já está tudo bem. É, tudo e pronto. Está né? tudo pronto. E aí a gente coloca toda ali aquela responsabilidade, aí todo mundo falar, reclamar, chorar para essa pessoa. Exato. E ela vai e a dela, e a parte dela, quando você disse né às vezes a pessoa mora sozinha é, mas às vezes a pessoa mora com outras pessoas mas se sente sozinha, porque ela às vezes não tem Exato. com quem falar Exato. então é importante procurar ajuda e também ela sentir acolhida e procurar, e fala, né André é pedir realmente falar gente, eu estou precisando de ajuda e você sabe que às vezes, Dani essa escuta, ela já é uma ajuda para ansiedade, nesse momento né se você se põe ao lado de um idoso e consegue estar ali presente com ele e ouvir o que ele tem a dizer, isso já é uma grande ajuda, é uma bênção. E pode, sim, ajudá-lo, inclusive, num processo de ansiedade. Andréia, é, quais são os sintomas que as pessoas começam a sentir, que ela precisa perceber que aquilo está passando do limite, quando ela deve procurar ajuda, por exemplo? Eu digo que a ansiedade, ela é psicosomática, porque ela é sentida no próprio corpo, né? Então, assim, eh, guardadas as diferenças e proporções a, em relação à singularidade de cada um, porque cada um vai sentir de uma maneira, com uma intensidade, mas, em geral, eh, o coração dispara, fica mais acelerado, as mãos ficam frias, geladas, transpirando. Você transpira mais do que o habitual, Você, a sua pressão pode ter alguma... É, alteração, o seu sono fica completamente desregulado e, e é muito difícil que uma pessoa extremamente ansiosa consiga descansar, consiga dormir, em geral tem esse pro problemas do sono, né, então assim, por isso, não só por isso, porque é uma tormenta psíquica, em, em, pra, pensando na ansiedade, num espectro maior, numa intensidade maior, ela realmente atrapalha a vida das pessoas. E, e tem dois fatores da ansiedade né, que a gente poderia considerar, que são os fatores externos, por exemplo, a gente está diante de uma pandemia, é natural que as pessoas fiquem mais ansiosas? Sim, é natural, então tem um fator externo a mim que me predispõe a ficar mais ansioso, e isso vai depender da minha estrutura de personalidade. Se eu tenho uma estrutura de personalidade de mais estabilidade emocional, eu vou ficar um pouco ansiosa, naturalmente, mas essa ansiedade não vai me consumir, né? Agora, uma ansiedade generalizada, que está associada também à síndrome do pânico, ela está associada à história de vida, a um desamparo essencial, primordial, lá atrás. Né? Então, só para a gente entender um pouco isso, se você me permite, vocês me permitem, eu gostaria de dar um exemplo, né? É, há muito tempo atrás, eu pude acompanhar uma pessoa que sofria da síndrome do pânico, então ela estava dirigindo e, e aí ela ela foi acometida pela pela síndrome e ela parou o carro, parou o carro onde ela estava, na estrada, desceu, precisou ligar para alguém, para que alguém viesse até ela e conseguisse, com ela, retomar a, a voltar e, e conduzi-la até onde ela precisava. Quer dizer, por que, que essa pessoa fez isso? Porque isso é uma regressão absoluta a uma dependência total do outro. Né? Então, ela precisou de alguém para que ela resolvesse aquela situação de extrema ansiedade. Por isso, é muito importante que a pessoa, nesse, nessa condição, quando isso atrapalha desse tanto, ela possa ir, ir procurar ajuda, ela deve procurar ajuda. Porque isso está relacionada a situações em que ela precisou ter apoio e sentiu dificuldade de ter lá atrás. Perfeito, Sim. né, André? Olha, eu acredito que o sofrimento emocional e o, a dor da alma, em muitos momentos, ela é até pior do que a própria dor física. E, como uma última palavra, Andréia, que atitude concreta você poderia deixar para as pessoas que estão se sentindo ansiosas, angustiadas, algo prático ela possa fazer lá na sua casa mesmo, no seu quarto ou num outro espaço, né? Para poder Sim. fazer esse equilíbrio do pensamento, né, do corpo e da alma. Eu, eu sugeriria que a pessoa buscasse ajuda, né, se é uma, uma ansiedade mais intensa que ela busca ajuda profissional, mas ela própria pode fazer, por exemplo, uma coisa que ajuda muito é a meditar, hoje em dia tem meditações guiadas, meditações abençoadas, meditações cristãs, né, em que ela pode sim fechar os olhos e procurar se tranquilizar e ser conduzida até por uma medita meditação guiada. Isso ajuda muito, isso é uma das coisas que ajuda muito. E procurar pessoas próximas que consigam estar com ela nesse momento, ouvi-la, né? apoiá-la. Eu, eu sugeriria isso. Andréia, muito obrigada pela sua eu participação. Eu é que agradeço. Obrigada. Agradeço você. muitíssimo. Dani, estou muito feliz de ver você de volta. Você fez muita falta. Ah, muito Parabéns obrigada. Parabéns a todos vocês. Muito obrigada, Andréia. Você foi uma bênção em padre para nós hoje. Com certeza, André. Olha, Deus te abençoe né, através aí do seu importante trabalho na área da psicologia. Com certeza, suas palavras têm sido bênção para muitos corações. Que Deus continue te iluminando e te fortalecendo.